Pessoal, para quem pediu no nosso canal sobre esse aspirador de pó que eu mostrei no último vídeo, é, um aspirador, não um coletor de pó, eu fiz para essa serra aqui. Ele só funciona para essa serra aqui que é na minha marcenaria, mas é, você pode fazer para outra máquina e para mais de uma máquina. Mas é de qualquer forma, eu vou mostrar mais ou menos como que ele foi feito. É, para quem quiser fazer, muito simples, tá? Então tá aqui, ó. Eu tirei ele lá do local, pessoal de mecanismo, aqui vai encaixado lá na DW745, tá, já aproveitando, eu, eu sugiro que use uma curva longa, aqui eu não tenho condições de usar a curva longa, mas que eu sugiro que quem for fazer, use uma curva longa, como essa aqui, ó. É ainda melhor, tá, eu vou estar tá desmontando aqui para vocês verem, ó, mangueira, né, essa mangueira aqui você acha em lojas usado de mangueira, até para marcenaria também tem, é, aqui uma curva de 75 no um joelho né? Como eu comentei, sugiro que use Do outro, mais longo Aqui eu não, não consigo por causa de espaço Eu tive que fazer uma, uma redução Aqui para encaixar na máquina Isso é na DW745 Nas outras máquinas não sei como funciona Isso para qualquer máquina Eu fiz uma redução com o próprio tubo e col Tá? Essa parte aqui Vamos passar para aqui Aqui Tubo de 50mm Você... Já compra a curva e usa a, a, o lado da bolsa da curva, para o lado de fora, para você encaixar isso daqui do, do aspirador. tá vendo? Não tem que fazer adaptação nenhuma. Essa parte do aspirador aqui, você vai ter que cortar. Eu não tenho mais a peça para mostrar, mas aqui vai uma curva, um bico, né? que é original do, do aspirador Electrolux. Eu não sei é, quanto ao outro, mas isso aqui cada um adapta o seu aspirador conforme a sua necessidade. Ela encaixa aqui sem um gambiar. Só colocar lá e já funciona. Certo? Então foi isso aqui que foi feito. Aí Eu vou estar mostrando aqui dentro. E é muito simples, pessoal. Você vai furar um tonel. Né? Esse tonel é um tonel de 240 litros. Né? Me venderam com 240 litros. É... Você vai pegar a tampa, furação de 75 de um lado, furação de 50 milímetros de outro. É... Aí você vai fazer a colagem. Isso aqui foi feita a colagem com oraldite, pessoal. Simples demais. Tá vendo? Feita a colagem. Feito o preenchimento da, da fresta aqui. Eu já cortei bem justinho mesmo. conta do tubo passar. E fiz a selagem com, com oraldite. Olha aqui. Coloquei esse reforço aqui. Porque a, no meu caso aqui. A mangueira fica forçando para baixo. Aí eu coloquei esse reforço aqui. Para não ter perigo de quebrar aqui. Certo? É, aqui embaixo, pessoal. Tem que usar essas curvas aqui, viu? É, é necessário que direcione a curva do pó para um lado e a curva do ar para o outro. Porque caso ficar uma apontando para a outra, o aspirador vai puxar muito pó, certo? Então, se você fizer esse apontamento aqui... É, meio que gera um ciclone aqui dentro, então o pó vai cair para lá e o ar vai ser puxado de cá, meio que circula lá dentro. Funciona muito bem, muito simples. Uma curva longa de 75, uma curva longa de 50 mm E aqui eu coloquei esse adaptador que se encaixa para se encaixar na mangueira lá. Eu precisei de fazer na verdade para alongar, porque minha mangueira foi curta, certo? Enrosca aqui. Deixar bem apertado pra dar gerar o vácuo, né? Porque na verdade o aspirador só gera um vácuo aqui dentro. Tá aí. O, a parte do reservatório de serragem tá pronta. Certo, pessoal? Aí eu vou instalar ele no lugar lá, de onde ele fica. É, vou tá instalando lá e vou tá demonstrando para vocês que funciona tranquilo. Eu só uso na serra. E eliminou a sujeira quase 100%. É, ele puxa toda a serragem da serra tranquilamente, certo? Então vou tá montando, vou cortar um pouquinho o vídeo, vou estar tá montando ele no lugar lá e a gente vai fazer um teste, certinho? Aqui pessoal, ó, conectando a mangueira aqui então, ó. certo? E ela vai conectada aqui no botão de saída da minha serra, ó. lugar, então, bem coletado, agora eu vou, essa serra é a fama de ser muito baguncinha, muito sugerente, o povo tudo reclama que ela faz bagunça demais, que ela suja demais, isso daqui ajuda muito, porque diminui aqui a largura do disco, consequentemente diminui e desce pedaço de madeira lá para dentro também que vai entupir a mangueira lá, certo? Então vou estar tá passando aqui uma, uma pecinha aqui, pequena aqui Vai filmar mostrando lá na saída e tal é, Aqui pessoal, eu esqueci de mostrar, é a botueira que eu aciono o aspirador eu fiz aqui uma, uma botoeira junto com a serra, aí eu ligo primeiro o aspirador, logo em seguida eu aciono a serra e já está é, sugando a sujeira, certo? Vamos lá então. limpinho, dá conta do recado. Certinho? Então, quem tiver dúvida pode deixar no comentário aí que a gente vai explicando no decorrer do, do passar do, do tempo, vai explicando as dúvidas que vocês tiverem, aí. certinho?